Só decidi dormir aqui no mirante da serra. Vai ser incrível porque olha para vocês, olha como é que está o final do dia aqui. Olha só, tá lindo aquele mar de nuvens. Não se vê nada lá embaixo, mas está um final de dia lindo lá atrás. Abriu até o sol. Lá é o pôr do sol e ele está refletindo aqui, ó, no mirante, lá no litoral. Que incrível. Então agora eu vou passar um café. E comer aqui. Pessoal, noite aqui. Ó, aqui tá a Serra do Rio do Rasto. A gente tem um vizinho aqui. E aqui que tá saindo uma guacamole. Tá sendo uma guacamole, tá aqui o pimentão, o tomate, aqui tô fazendo pão sírio, que eu não como guacamole com Doritos, que Doritos estraga o guacamole, né? É horrível. E aqui tá o... como é que chama? A cebola roxa. A cebola roxa que a Ju tá aqui. <risos> a tá manda a experiência de viajar na com uma combi. Ela quer uma Kombi, <risos> vamos arrumar uma Kombi para ela. E amanhã de manhã vai ter um pôr-do-sol maravilhoso, nascer. eu acredito. Isso, nascer, pôr-do-sol <risos> é final do dia, né? Então é isso aí. Vamos seguindo aqui na preparação da janta. Tá pronta a guacamole aqui. Ó, só passar no pão sírio. Muito fácil de fazer, é só água, sal e farinha de trigo. Fica muito melhor que Doritos. Ou rapidez, né? Rapidez também é gostoso. E aí passar aqui o abacate no, no pão e comer. Tá uma delícia, gente. Bom dia, bom dia, pessoal. Acordei seis e pouquinho da manhã para ver o sol nascer, é claro, né? Dá para ver que tá clareando para lá, ó. olha ali, eu vou lá ver como é que dá, tá. tomar um cafezinho antes, preparar o café, arrumar tudo e descer ali no mirante. Pessoal, aqui na Serra do Rio do Rastro, a gente está a 1400 e pouquinho metros de altitude. E eu já vou mostrar para vocês, acho que são 200 e poucas curvas. Eu estou tomando um café da manhã aqui, ó, fazendo um café campeiro, porque eu estou sem a, o passador. né? E aqui fazendo uma crepioca. E ali já está à vista. Mar de nuvens lá embaixo. Tô esperando o sol nascer Acima das nuvens, vamos ver se aparece Pra depois descer lá Pessoal, aqui no Mirante da Serra É bem gostoso de dormir Tem ponto de apoio Pra Mator ali, ó Tem Wi-Fi, tem banheiros ali Só que é sem banho, né Então dá pra estacionar bem tranquilo Tem gente que fica aqui dias E aqui já dá pra descer a serra Ou subir pra quem vem lá de baixo Dá pra ver um pouco as curvas que tem ali, ó são curvas fortes, tem que ir bem devagar Descer engrenado, né? Sempre em segunda, às vezes em primeira para não ter perigo nenhum e Lá embaixo já tá a cidade de Lauro Miller Depois sai em Orleans E ali perto de Tubarão, Laguna E tá esse amanhecer lindo aqui, ó Ontem quando eu cheguei tava cheio de neblina E agora tá essa coisa linda Pessoal, começamos a descer a serra aqui, ó Subida, a descida já começa bem em íngreme com bastante curva, são 6,6 km de extensão de descida. Olha só, pra ver bem já. E o importante é sempre descer engrenado em segunda, às vezes em primeiro, dependendo do ponto, né? Tem alguns mirantes. Ah, olha que lindo o sol batendo lá embaixo. Já que pode vir caminhão, e agora eu vou largar o celular. Olha <risos> Nossa, uma cachoeira ali! Ó, tá chovendo água. Mas eu. Tudo bem, passa. Tá filmando? Eu de lado. Tem problema. olha Olha onde vem a água da cachoeira. Nossa senhora. <fichando> Cuidado, gente. Mim, não, não. Hum. ah, que bom que eu tive um susto no caminhão. Fico feliz, olhando pro lado. Ai, que lindo. O que é agora? Oi, o o na mão. Acho que aquela é a curva que a gente viu lá de cima. Ah, <risos> Nossa senhora, Não. todos... Não. Pra <risos> Eu não vi mais o resto ligado. Agora já tá mais baixo. Né? Uhum. Já estamos quase no final aqui da serra, é, a gente parou no mirante aqui para admirar um pouquinho e para dar um tempo a Kombi também, né? Porque força bastante os freios, força bastante o motor. Aí a gente parou aqui, ó. Coisa mais linda, ó. A estrada tá vindo de lá. Aí ela dá volta lá em cima e vai dando as voltas, voltas até sair lá em cima. Olha que coisa linda. O tempo abriu bem aqui. Tinha previsão de muita chuva para hoje, né? Mas não tá chovendo. A não ser que a gente chegue lá embaixo e esteja chovendo. Mas tá lindo, lindo o dia. Muita água na pista também. Aqui verte muita água, bastante cachoeira para todo lado, mas está uma maravilha. E agora é só seguir, já estamos quase no final aqui. descida da serra a gente parou aqui na Praia do Silveira pegamos a guacamola de ontem fizemos mais pães comer com essa vista linda aqui será que vai aparecer baleia? e tem baleias aí ó para quem quiser se aventurar e procurar ela no vídeo